E hey aí, guys. Tinha um plot no, Tem É a Mila lá, a gente. Cara. Já ganhou isso aqui. É a Mila, velho? Mila no teu cu Dila. <risos> <risos> oh. <risos> Vai no Geng, vai no Geng. Olha na frente, olha ah, na frente. Por ah, não, não, não. Não, não, é. em, em mim, velho. Atrás de Geng, Geng no playlock. Geng meia vida, Geng low. Olha o Lúcio aqui, corta. Ganana, não. Vai. Vai. Vai. Fechou. Vou curar os caras Entendido Eu vou derrubar esse aqui. Eles só... são Dogma, não né? é? Dogma é. Black Menos a Mila. A Mila é. Marrão, um bronze. Tá. Os <risos> insultados <Vou> <risos> em mim, <risos> velho. Meu Deus. Quem está low, velho? Quem está low? Tudo bem. Vira no sol. Tem, tem, tem, Mano, ah, mano eu sou solado lado. pelo Luffy praticamente. Foi Macei três de um, e um lado, lado e veio dois pro outro, eu fiquei sozinho pelo Luffy. Vai Luffy. Pô, lá. me entregou. Bate-se arrombado. Tem um de vida. De volta, não vida. De Nossa, tô lagando. Vazei, vazei, vazei. Quero ter, cara. Vazou, vazou. Instant 1, Instant 1. Morreu. Algo engorda em mim, engorda em mim, engorda em mim, engorda em mim, em mim, em mim. Pega esse ROG logo. ROG, ROG, ROG! 3 inimigos, 2 para 2 Tirando o logo! Gostou de vida! Hum. A porra dá até esse um! Ai, que susto! A carga chegou. Pega, pega, pega, pega, pega. pega, pega, pega, pega. Me tá, me tá. Ah, não deu a não. Ó, ó, galera, vocês têm que decidir quem que vai me, tá, me tá, proteger, velho. Eu tô te protegendo, Quando, não. Tá, não. quando dá? Eu, quando é Perto, quando você te grita, três aqui, eu vou atrás de tu. Agora tu só grita quando tá morto, puto. Não! Oh, oh, oh. Protegi. Tá com é o tá com é o que... Pega ele, pega ele, pega ele. Assim você aqui. Ah, não devido. A ah, Tris aí. Ache, sai daí. Pode Boa. Todos os chegando. chegando. Eu tô enxergar. bem largado, já. Olha o gol de novo aqui em cima. Olha o gol de novo. Ele aqui de novo. Vem, vem. vem. Eu sei bom, mano. Tem um nano. Arte, Cuidado, Marca. Cuidado. Tá vendo? caralho. Tem tá um alguém muito bom. Só lendo, só lendo o gol. Vem, vem. Ele tá sem death. 3 inimigos, 3 inimigos. Lona Lula, Lona Lou, Lu, e Lúcio. A carga está tá Só volta. Vamos é, volta, vamos, volta, volta, volta, e volta, e volta. De vamos, volta. De Deixei viver. Calma, é ah, ah, tá. Boa sorte. Isolei, isolei, isolei. Pega ele! a Tracer aqui. Fura Tracer. Nossa, morri. Caraca, eu aqui Entrou na Granada. Ah, Log na Tracer, então. ah, o Luz, o no pelote. no Pelote. Meia vida. Ganhei de hum. Sai bomba! Foi mal. Eu matei isso. Sem recalque. Muito light ela. O capo pulou. Vai na trás. Ganhei voltou. Ganhei de voltou. Tamo mano, Todo mundo Pode matar dele. ele, pode matar ele. Tamo mano, mano nele. O é gente não também. o lúcio do bagulho, olha olha. Ele olha, é o rei, velho. Ele é o rei. Mas ó, o Ash também manja da tá? calma. Manja, vamos que do miguel do time que é sucesso, gato. Por é. <risos> que você não perguntar pra gente em vez de perguntar no al, Caralho, o Infrosa fudido, mano. Eu... Ah, ele é legal. Os adversários atacarão em 30 segundos. Quem, velho? Foi. Tá falando o quê? O Ash. O nosso arte? Não, o nosso arte é um O dos caras não é arte, não? <risos> Os caras é arf, É, mesma né? bosta, véi. Arte, tem um tele no final. É, então Todo você é o Duira. Do... É, I... é, o nosso é Arte. 5, 4, 1, 2, 1, 2, aqui mesmo. Dois, Beleza. Três, três, três. Tô aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, liga ó oh, tá aqui um vou, mas não, mas não aviso quando tá morto não <risos> okay. sem dash, sem dash. trinta e 3-3, 3-3. vai diva, diva! diva morreu, Diva morreu. vamos vamos vamos morreu, vamos vamos vamos vamos vamos vamos não. Não. vamos vamos Não. vamos não, vamos não. Olha o macaco atrás de vocês meia vida galera, tô fugindo Gente meia vida Gage low Ah sai um de vida Oh de vida? Preciso dar Cadê será? Olha o macaco Que copo é esse galera? ai Falou, Falou. Ô oh, louco, full roll, né? Sem dash. Calma, tem 3 minutos ainda. <risos> Não, <risos> Macri, Macri, Macri, Macri, matei, matei, matei, Não! Não, é que ota, velho. O cara se protegendo ainda. Ah, guege, guege, guege. Vou cantar full roll que dá merda. É Fui só. falar. Você está energizado. Boa. É desvio, a okay, no né? payload. É uma cagada. Como diria do o oh, Winston Triets, o Installado, o Installado, Valeu, Wishon! Mano, gente, eu, eu apertei o shift meu. uma vez e ele foi a segunda. <risos> <risos> ah, ó, esse moleque perdeu o push, velho. Você, Você, você faz um pulinho do no chão, o pulo sai de novo, a ult acaba. casa. Calma, calma. Ó. Passa Muito um like aqui. Muito um like o Gingo. Oh, nossa! Tudo sem cura. Hum. É, -tô. Ele tô me mas Ele no mas é tu. Ele no Ah! <tose> <tose> Tomou, tô tomou, tô tomou. Tô Volta aí, que eu tomo a que precisou, se de matar, depois do domingueira tá no topo. Mano, o Super Jump buga quando tá na ult <risos> e <risos> vai pra forma normal, sério mesmo, Não sei se vocês é conhecem é o Super Jump. Bora, bora, bora. É, é, é, Dormiu alguém lá. Venham à minha posição. Dá pra parar de atirar no Reflect, velho. Gange cima. De low, Gange 1. Cuidado, Kazee, tu vai morrer. Não é? vocês tão atirando no Reflect, porra. Essa é a minha batida Vamos pra da pular nesse maquilhó pra acabar com ele vai, vai, vai, vai Vai, Peguei Ana aqui atrás, vou morrer Mano, a ult do não pegou em mim Alguém Alguém Alguém Alguém Alguém Morro. Você manca! Não! Pode pra alessar, noob! Eu vou comer nó. Mata a minha filha! Meu Deus do <risos> céu! <risos> Eu só não vou rir porque tá na PM aqui, <risos> mas. É que... <risos> ah, só pra tá lá quando. Agora. Ana! Agora. Meu Deus, cara, eu vou gravar isso, velho.